ainda não sei como a gente conseguir enquadrar tanta gente nesse cenário que parece tão grande, mas na verdade é tão pequeno Mas o vídeo vai começar mais ou menos assim E aí, pessoal do outro lado, tudo beleza? É. <risos> ele é o Ostalio. Ostalio. <risos> Enfim, e aí, pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou Otávio Seijin E vocês estão aqui Leite com Biscoito é o vídeo de hoje, na verdade, não tem nenhum tutorial, nem maquiagem. É um vídeo bem despretensioso que não vai servir de nada pra sua vida. Muito provavelmente vai fazer você dar risada da nossa cara. O que, que a gente vai fazer? É o desafio da camisinha, que consiste <risos> em... Porra direto, amiga. Uma camisinha, <risos> <risos> água... E felicidade. Muita meleca na minha casa. <risos> Amigos... O desafio não tem nada muito diferente, provavelmente vocês já devem ter visto. Na verdade eu nem sei porque chamo de desafio, sendo que você só vai jogar uma camisinha com a água na cabeça do seu amigo e tentar matar ele asfixiar. O desafio é a camisa entrar na cabeça do amigo. O é. problema o que é que tudo houve uma pesquisa por trás. É. Exatamente, porque é. né, as cabeças quando são muito grandes elas não comportam a camisinha. Menos. <risos> Minha. A gente tá pensando, Tem várias cabeças que a gente pode... A gente ter criança assistindo esses vídeos. Não podemos ser sugestivos. Bom, pessoal, eu realmente espero que vocês gostem. Então, confere o desafio. Não sei. Vai. <risos> Ai, Peraí, sai. Ai, cacete, eu tô saindo. O que tá fazendo? Ah, tá lá em cima, pô. Tá lá em cima? Não, peraí, tá peraí. Tá soltar. Um, dois, três. Show! Dois, um! Nossa, que arre, O Mike O <laughs> <laughs> Olhou o cabelo dele! É. <risos> A Diva! <risos> <Yeah>. <risos> Dois, <risos> três. <risos> <não> ansia, tá? <risos> Novo Fructis Liso Absoluto Escova. A fórmula termoprotetora garante uma escova duas vezes mais rápida. Nossa, eu morro de volta de ar com isso. Ele <risos> se no meu corpo. Ai ele se no meu corpo. Vai. continuar assim... É isso aí, pessoal! Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de... Curtir as redes sociais, dar um like no vídeo, se inscrever... Gente, e... pelo amor de Deus, curtam um o vídeo, porque eu tava com pra... um pacote de fubá. Então... Valeu apenas participar com da Os amigos contando os foda, né, das é. pessoas. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever pra poder ficar por dentro de tudo que a gente apronta aqui no canal. Até a próxima, é isso aí. Falou!